Salve rapaziadinho do DR A piazada aí tá sedenta Por conteúdo de DR, cara <risos> Faz uns 6 meses Que eu não entro nesse jogo Eu já me deparo com algumas diferenças, né Mudaram os layouts da cidade, olha só uh -huh. Dando uma aproximada aqui Eu vi que mudaram os layouts das casas Do acampamento <risos> Que lindo, cara Ficou legal Vamos mandar um salve aí pro Soldier Manabai Durin que tá comigo aí das antigas não sei se ele lembra de mim que eu troquei de nick Esse aqui eu não conheço Não conheço o Thanos também Não conheço o andarilho É o seguinte, esse vídeo aqui Não tem nenhum objetivo, tá? Eu só quero ver o que, que tá mudando nesse jogo Que merda, hein? Eu acho que eu já perdi o evento de Halloween né? Já é dezembro, já era pra estar tá neve aqui, cara Eu não sei porque que ainda não tá com neve, tá? Acabei de atualizar o jogo Vamos ver aqui no menu o que, que mudou O que há de novo Halloween no DR Survivor Junte-se à caçada dos monstros Conheça o rapper Complete as tasks Que são tarefas, complete as tarefas E aumente o seu nível de demônio Não faço ideia do que seja isso, tá? Chefes horripilantes Dos contos, selados dos irmãos Green Saquei caixas com recompensas únicas Armas, veículos, armaduras e outras coisas legais Poxa, será que eu perdi alguma coisa nova aqui, mano? Uh, não. Conta aí pra mim nos comentários o que, que eu perdi, velho O retorno de todos Os pets favoritos Errou O retorno do pet favorito de todos é Lil Pumpkin O nosso abobrinha Acertou, ah miserável <risos> E-mail com presente diário Lute de, de novos itens Novas categorias de produtos na loja Mudanças nas bases sobre so, mudanças, nas bases de sobreviventes, duas horas depois, olha só: evento de Natal. Você precisa do, do level 25 para startar. Tá, então corre aí, pega seu level, corta carvão, faz qualquer coisa aí, pega level 25 logo. É muito fácil. Nossa, adicionado novos itens e pet. Então tem mais um pet, cara. Dois mil anos depois. Ah mano, isso aqui. Isso aqui é das versões antigas, tá? Talvez esse pet aqui seja até a raposa que eu já tenho. Tô viajando aqui, tá? Que porcaria, cara. Bora lá pro jogo. Primeiramente eu já noto que tem uma medalhinha aqui. Olha só. Tem um benefício aqui que eu posso escolher. Alcance de fuzil de assalto. Ah, deixa isso aí para depois. Besteira. Uma exclamação. Olha só, cara. Temos abelhas aqui, cara. Duas missões novas. No próximo vídeo eu vou fazer essas missões... Agora não. Vamos ver o que tem na loja aqui? Não, nada, nada que impressa, né? Correspondência. Ah, antirradiação? Ah, eu ganhei um comprimido de antirradiação. Legal. A trilha sonora tá boa pra caramba, cara. Boa? Oh, ponte safado do Pontes aí. Que isso? Que susto! A iPhone mandando uma notificação. Tá, no, no chão aqui. Os itens estão iguais. Não mudou muita coisa. É. Basicamente só mudou um pouquinho as aparências das coisas Mas são as mesmas coisas Ó Adicionar esse ícone aqui de XP Só que todo mundo já sabia que eles dão XP Deu uma mudadinha nesse ícone aqui ah, Um guento curativo, ó Conseguimos o remédio do... Do corpo. Será que ficou mais legal? Relógio de pulso, cara O que, que é isso? Relógio de pulso eu não tinha visto, tá? Deixa eu procurar aqui para ver se eu acho. Ah, olha o relógio aqui, cara. Vende este item em um assentamento para obter lucro. Ah, violãozinho. Ah, <risos> mano. Pra quê? Moedas velhas. Tá, eu posso transformar em cobre ou eu posso vender. Eu preciso de um fundidor. Então, adicionar fundidores... Cara, as munições ficaram bonitonas. Olha só. Eu tenho a Helsing. Eu tenho essa aqui. Essa arma fodida. O traje de caçador. Eu não sei se adicionaram mais alguma coisa. Vocês me avisem. Ah, não, velho. É o um cigarrão. Cigarro russo. que é isso? Cigarros e cigarro russo. Cara, cigarro russo. Mais 10 de energia. Esse aqui dá 20. Ah, cara. O cigarro russo é pior do que o outro. Que loucura. Não vale a pena. Tá, beleza. O que eu percebi é só isso. Aqui minha casinha de pesca. Nada de novo. Ah, falta isso aqui, ó. Falta dar uma olhada aqui. Bora dar uma checada nos itens. Opa, isso aqui é novo. Rolete à prova de balas feito à mão. Legal pra quem tá no começo. O cara só enrolou um monte de sucato numa corda, velho. Que doente. Opa, carne salgada? Ah, só mudou o ícone, tá? Essa carne já tinha. Que é isso? Placa de metal. Tá, isso aqui é novo pra mim. Precisa de lixa. Ó, a lixa é nova também. Ah, cara, e isso aqui? Maçarico, também não tinha? Putz, cheio de coisa nova, velho. Caramba. Olha só aqui, ó. Fundidor. Eu preciso fazer placa de metal. Mas, basicamente, eu, eu posso fazer um monte desses bichos, já. Uh, reator químico. Eu também posso fazer um monte se eu quiser, eu acho. Eu só preciso arrumar cobre. Mas cobre deve ser fácil de conseguir. Casa de madeira. Tá, ah, eu já tenho. Bigorna? Olha só. Legal. Uma bigorna de aço. Que doideira. Ah, eu não acredito. Eu já sei o que mudou, cara. Tiraram o fundidor. Tiraram o fundidor. Ah, não. Isso aqui é o fundidor, isso aqui já tinha, só mudou o ícone. Meu Deus, que loucura. Então, agora além do fundidor, eu preciso dessas porcarias aqui. Por exemplo, a bigorna de ferro talvez eu precise para fazer as ferramentas. Eu aposto que é isso, olha só. Sabia. Para fazer as de aço, eu vou precisar da bigorna de aço. Ah, então adicionaram mais uma dificuldade aqui para nós. Legal. Eu acho o jogo fácil, então tá safe. Senta que lá vem a história. Comenta aí, cara, se o áudio tá ruim, se alguma coisa tá ruim. Eu comprei esse fone aqui, tá? Pra melhorar o canal. Só que o microfone dele não veio legal. Vou devolver amanhã nos Correios. Comprei esse mousezão aqui, Redragon Predator. Cara, lindo, topzera. Na hora que chegar o fone novo, eu vou fazer a review dos dois. Hey! Cara, pra vocês não saírem aqui de mão vazia desse vídeo, eu vou falar uma coisa. Tinha muita gente perguntando se vale a pena comprar o Premium. Vale, cara. E dá pra você comprar sem você desembolsar nada do seu bolso, tá? Basta você baixar um aplicativo na Play Store chamado Google Recompensa Opinião. Só bota isso lá que vai aparecer. De 2016 pra cá, eu já ganhei uns 80 reais nesse, nesse aplicativo. De vez em quando, o Google vai te mandar umas pesquisas... E aí você vai responder e você vai ganhar uns crocados. Aí você junta 10 pila e paga no seu DR. É, o barulho do carro tá a mesma coisa. Pra finalizar, cara, eu tava pensando em pelo menos um, um dia na semana fazer uma, uma live de DR na Twitch. Comenta aí se você quer que tenha essa live e comenta aí o horário que você quer que seja. Eu tenho uma preferência pra ser, assim, de umas... 7 da noite, até no máximo umas 9. Que eu durmo cedo. Comenta aí o que vocês acham. Valeu e fui, cara. Vou vazar aqui.